Entre os dias 26 e 29 de outubro, o projeto da UFSM aspirante a Geoparque Quarta Colônia recebeu a visita de avaliadores da Unesco. Eles percorreram municípios da região para conhecer os atrativos turísticos, culturais e históricos e analisar o que tem sido feito no território. O objetivo da missão é alcançar o selo Geoparque. Nos hemos encontrado com um lugar maravilhoso. Con un, bueno, con un territorio aspirante a, a Geoparque que puede, que acredita, que presenta muchísima riqueza, que tiene que ser un destino de referencia mundial para la paleontología para, para, para que la gente tiene que entender y valorar el, lo que supone de excepcional tener yacimientos de dinosaurios de la riqueza que tienen los de este territorio aspirante, con un entorno natural maravilloso, y de, además de, de todo eso nos ha sorprendido eh, esa herencia y ese pasado tan rico eh, alemán, eh, italiano, eh, portugués, esa mezcla de, de culturas esa, es maravilloso. Eh, y luego creo que una de las cosas, eh, o quizás lo, para nosotros lo más importante, que nos encontramos foi o valor e o apoio das comunidades humanas que habitam que habitan aqui. Para uma região ter a chance de ser reconhecida pela Unesco, ela precisa ter, obrigatoriamente, uma singularidade geológica. A relevância internacional que o território da quarta colônia tem está calcada no seu patrimônio fossilífero, que é datado ainda do período Triássico, ou seja, mais ou menos 233 milhões de anos. Aí está o grande diferencial de relevância internacional para esse território. Após as visitas, os avaliadores da Unesco enviam suas opiniões ao Conselho da Organização. Se forem aceitas, o Geoparque receberá a certificação final no início de 2023. No Brasil, apenas três são reconhecidos oficialmente. Essa certificação ela traz o reconhecimento para um trabalho que vem sendo desenvolvido em conjunto, uma agenda em que trabalha a Universidade Federal de Santa Maria e o Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, de certa forma mostrando que nós estamos no caminho certo. Estar dentro do programa de Geoparques supõe evaluações cada quatro anos. Tener que melhorar, ter que seguir trabalhando no projeto es... não é uma medalha que, com, la, com um prêmio que se luce e não se, não se trabalha, não há que trabalhar muito. E aqui há muito que, que trabalhar, há muito potencial para, para trabalhar. Para encerrar a visita, os avaliadores se reuniram com o reitor Luciano Schucke. A candidatura ao selo dos Geoparques iniciou ainda em 2021, com o apoio da UFSM e da Unipampa. O processo de avaliação ainda será realizado no Geoparque Aspirante Caçapava do Sul entre os dias 6 e 10 de novembro.